Guns N Roses, vou cantar coisa. Guns N né, Roses, atenção. É mas... que seu gordo, é que seu gordo. Eu Axel... sou muito fã, eu sou, eu sou muito fã do Slash também. Tipo, eu sou, acho que sou mais fã do Slash do que do, do, que Axel. do X. É. Mas eu o Slash tive... vai estar junto com ele ou não? Vai ah, agora é a formação original do Guns. Ah, né? vai ser? É. Nem tava sabendo. Tem. Seis anos já que eles voltaram. Nem tô sabendo, <risos> velho. Tá informado. A última vez que eu vi Guns N' Roses... Não sei foi... se nesses seis anos... Porque eles voltaram, é. né, em 2016. Eu não sou, eu não consumo Guns. Eu gosto, mas... Eles voltaram não... em 2016, não sei se eles brigaram de novo. Porque eles é, vivem brigando. É, mas... eu, A primeira vez que eles vieram pro Brasil, a gente fez. Eu tava na rádio Cidade. Mas assim, eu... eu, oh, eu, eu, eu bicho, assim, eu, eu tenho muita vontade. Já até conversei com o pessoal da minha gravadora, que é da mesma gravadora, pra ver se rolava ali um, sei lá, um... Algum documentário, alguma coisa para que eu pudesse pelo menos ver o Slash, sabe? Conhecer Chega o Slash. Chegar perto é, dele. Eu tenho a paleta do Guns N' Roses. Olha Sério? A... Tenho. Não era o Slash. Quando era o outro guitarrista. Sim. Aí a gente foi fazer inclusive uma matéria marcante do punk. Qual que foi? <risos> a pancadaria! Puta porrada! Eu lembra da porradaria? lembro, lembro. lembro. Que, eu ia, ter uns, que eu ia ter um negócio do Guns N' Roses na balada do Mion... Ah, que, porra, o, que o Guns N Roses ia pra balada? A lembra disco, do meu lembra? na disco, disco? Lembra disso? Lembra? Aí os caras não apareceram, quebraram puta, a porra da balada inteira. Mano. A gente não sabia o que estava acontecendo, tomou lá fora, a porra da areia veio da lá, lá de fora e veio pra gente também. Mas antes o cara do Guns N' Roses, um cara, esse guitarrista foi lá e me deu a paleta. Eu tenho umas paletas legais. Tem, tem coleção de paleta? Eu tenho. Ah, mas vocês já foram demais em várias, várias paradas. Eu fico imaginando o, o, o. Como é que é o nome? Você tem paleta, Eu quero impostor. Mesmo? Como é, o nome? Como é que é o nome do... Nada, do né? daquele, o, o Daniel Zucker? Daniel, Daniel, Daniel, aquele lá... Lado... Esse é gênio. Mano, aquele lá... Esse é gênio. Mano, lá... velório, ele deve ter a cueca do... O velório José. do Michael Jackson, Mano, o velório o da é, um O cara é acima da média. É, é. Ah, é é. é High High acima da... Highland. Imagina o High High que, High é que assim. ele deve ter de acervo, assim, de, de, de presente, de coisinha. de coisinha, assim, que ele ganhou nessa, nessa ganhou, trajetória. Ganhou, não, que ele furtou. Roubou, né? Roubou, né? Mas, então, Guns N' Roses é teu objetivo ainda. Não, assim, é um sonho, né? Não é, não, é, não é nem objetivo, assim, eu não... Aqui no Brasil, todo mundo, você já realizou. Cara, eu já realizei meus principais ídolos. Zezé de Camargo Luciano, é... Leonardo, Jorge Matheus. Assim, eu tenho... Tem, tem muita gente que eu admiro demais. É igual o Santos, Djavan. É verdade. <risos> Djavan é foda, o cara, né? Djavan é foda. Que tem cara gente é que eu admiro. O Djavan é absurdo, Ele né? é brabíssimo. E aí, assim, mas, mas eu acho que é algo bem distante, porque acho que eles não, nem participam mais com ninguém, assim. É, é a idade é, também, né? É, mas, mas são caras que eu admiro também, que se acontecesse eu ficaria Porra, extremamente feliz.